Já estamos aqui agora no Perguntas de Puey. Eu estou estreando na pergunta de Puey e eu quero responder a pergunta do Guilherme Schuller, que é analista financeiro da Laticínios Tirol, em Santa Catarina. Ele pergunta, hoje o termo startup entrou no modismo. Gostaria de saber, o que de fato hoje caracteriza uma startup? A disrupção realmente é um fator determinante para o sucesso de uma? Olha, esse vai ser um tema bacana para falar para você, né? Para mim, uma startup é uma empresa nascente de forte inovação, em busca da validação de um modelo de negócio escalável, sustentável e disruptivo. As startups elas têm tudo para ser uma grande companhia. Essas são as principais características que caracterizam ela. Não necessariamente precisa ser algo que seja mirabolante ou pirotécnico. Elas precisam ter um modelo de negócio que elas consigam multiplicar com muita velocidade, sem necessariamente potencializar os seus custos. O que a gente percebe é que um negócio tradicional quando ele precisa dobrar de tamanho, ele precisa necessariamente dobrar a sua infraestrutura e automaticamente dobrar os seus custos. Numa startup é diferente, numa startup ela consegue dobrar, triplicar o seu, o seu faturamento sem necessariamente dobrar ou triplicar os seus, os seus custos. Essa é uma das pontas in, incríveis para a gente pensar. Eventualmente eu até brinco, o Guilherme, falando que a gente vive naquele modelo de que quando a, gente, a startup atinge a sua meta, ela precisa dobrar a sua meta. Nos Estados Unidos, eles chamam isso de double-double-twice. Então, ela precisa dobrar duas vezes dentro de um determinado período e depois que elas dobram de tamanho novamente, elas têm que fazer novamente esse mesmo movimento. Isso faz com que elas cresçam de maneira exponencial, faz, façam um crescimento exponencial. Grandes companhias elas podem também ter um comportamento de startup ou ter um mindset de startup, porque startup ela é um estado, ela é uma condição, ela é um modelo de trabalho, não necessariamente precisa ser uma empresa com quatro, cinco pessoas trabalhando numa garagem, tá certo? Então fica aqui a dica para você. Se você quiser saber mais sobre startups, manda pergunta para a gente que vai ser sempre um prazer responder para vocês tudo o que vocês quiserem.